Buenas tardes. Soy Yoponda Medrano, actual vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, institución conformada por 10 países de la región, siempre atentos para ofrecer a la comunidad la garantía de una opción terapéutica de alto nivel profesional, ético y científico. Es por ello que en el día de hoy estaremos conversando sobre inovações na prática terapêutica através de novas tecnologias. Boa tarde, boa noite. Sou Emília Frange, atual presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapia. Toda crise é também uma oportunidade. Nestes momentos incertos que nosso planeta vive, a interpretação da palavra crise como oportunidade é de extrema conveniência, como um pensamento desejoso e como um apelo à ação, pois cabe a nós, seres humanos, decidir como responder a desafios. Ao contrário de épocas anteriores, quando a humanidade enfrentou outras crises sanitárias, hoje temos todo o conhecimento científico e diversas ferramentas tecnológicas para minimizar as incapacidades alusivas à saúde mental, que geram os sofrimentos contemporâneos, tais como depressão, ansiedade, medo, fobias, compulsões, angústias, etc. Reagir à pandemia do Covid-19 com solidariedade e generosidade tornam, por meio da cooperação, entre todos os agentes envolvidos, sejam indivíduos ou grupos, formais ou informais, do compartilhamento de informações precisas e através da confiança na ciência, possibilitará sobrevivermos a esta crise fortalecidos como seres humanos. Por acreditarmos nisso, passamos a palavra à psicanalista e doutora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, Cláudia Catão, que nos presenteará neste webinar com uma palestra sobre as inovações na prática da psicoterapia através de novas tecnologias. É com muita alegria e satisfação que nós, a Federação Latino-Americana de Psicoterapia, a recebemos. Doutora Cláudia Catão, seja bem-vinda. Boa noites a todos os companheiros e companheiras de la Federação Latinoamericana de Estados Unidos, Federação Latinoamericana de Psicoterapia. Cicloterapia. Gostaria agradecer a Emília French por sua invitação e apresentação e a nossa companheira Giovanna Medrano por sua apresentação. Muitas pessoas trabalharam. Para que este encontro poder ocorrer, por isso agradeço ao professor Marcelo Luz de da Casa dos Insights por sua colaboração e, em especial, a cada um dos de vocês que reservaram este momento para co comigo aqui. gostaria muitíssimo que se sentira livre para manifestar-te, chat e te pedara, me quedaré muito pronto para falar contigo. Para iniciar esta conversa, algo é interessante que eu vou apresentar apresentar só um pouquinho. Como é está a me ter eu sou psicoterapeuta me doutorado na Universidade de São Paulo eh, foi sobre e Tenho muito apreço pelo processo de ensino-aprendizagem e é valoroso para mim que podamos cambiar conhecimentos, caminhar juntos e nos quedamos sempre unos. Ajudando a Luzica. Um, no ano passado, um, tive o privilégio de estudiar uma especialização em health um, Nós vamos falar sobre health e saúde. E foi uma riqueza muito grande para né? E é um prazer estar aqui com você Copriendo. Sim? Sí? Eu vou. Neste mundo em que a busca de conhecimento ainda luta por o dinheiro em poder, nossa sociedade finalmente poderá evolucionar a outro nível. É muito importante que o conhecimento seja lá clave que nos une. E yes. é com muito respeito que hablo contigo. Foi. Uh, antes dela de pandemia, vivíamos de maneira. Não está me ajudando aqui. Antes dela pandemia, vivíamos de maneira que creíamos haver elegido. Para cada um de nós, essa forma de existir. De novo, esta forma de existir no mundo parecia viável e mesmo satisfatória. Um pouquinho mais, Marcelito. O mouse está fora. E as é unânime e é unânime entre os companheiros do Equipo da Casa dos Insights que nossas vidas sempre foram planeadas sempre com o objetivo de oferecer o melhor aos nossos pacientes. E se há um fato que não tenho nenhum, nenhuma dúvida em relação a cada um de vocês que estão aqui esta noite, falando de inovações em lá clínica, é que a qualidade, a ética e seriedade com que realizam seu trabalho é indiscutível. Depois da pandemia, Nuestras distrações em torno, nossas distrações forem eliminadas e fomos no solo confinados abruptamente a lugares, a nossos hogares, pero também a nossos mundos internos. E apesar do del dolor, do del sofrimento e da pérdida, somos parte de um grupo muito, muito Privilegiado, que conta com água potável, saneamento básico, um techo seguro que nos permite trabalhar e seguir honrando nossos compromissos e apoiando a nossas famílias. E tudo isso só se hizo possível porque hemos podido oferecer nosso trabalho de maneira ética, com mediada por tecnologias. Felicito a cada um de vocês que de repente necessitaram sacar pacientes do modelo tradicional de psicoterapia presencial com dois corpos presentes no mesmo espaço físico para uma psicoterapia mediada por videoconferência onde os corpos estão presentes mas não se comunicam. Porque cada um está em um lugar, diferentes os lugares. creme sei se porque que passaste. Porque há 14 anos passei por lo mesmo. Um belo dia, oito de mis, 10 pacientes me informaram: Doutora, estarei em outros países. Conosco, trans... as dificuldades dessa Conosco delas transitam sem orientação prévia. Adaptação forçada, migração urgente, dúvidas de cómo la práctica, del del setting, muchas, muchas como conduzir a prática, pérdida do controle do setting e muitas, muitas dificuldades adicionais. Como? manter a concentração, Memorizar informação, não deixar que a mente se distraia durante a sessão de psicoterapia por videoconferência, não saber se, se estás fazendo bem seu trabalho e, sobretudo, o medo de perder pacientes. de disso, estamos tão limitados quanto nossos pacientes. Com a nova realidade, nos vimos obrigados a adaptar-nos a uma nova rotina personal que influi a la profissional. Agora temos nossos ninhos e famílias em casa, compartilhando espaços comuns, internet. Necessitamos gestionar a rotina do hogar, cuidar de nossos padres que são maiores e inspiram cuidados, e, además, temos que cuidar-nos. E gestionar nossas próprias vidas. Não ha sido fácil, não ha sido nada fácil. E reconozco seus esforços e são muito valiosos para mim. São muito valiosos. Assim então, que espero que você também los reconozca. Mas antes da pandemia, nossos consultórios eram tão distintos de hoje? Porque desde que iniciamos nossa formação clínica, independentemente do enfoque que adopte cada um de nós, sempre escutamos escuchamos que a clínica é difícil, pesada, agotadora e para poucos. Mas neste momento de reinventar nossas práticas, sentimos que nossos supervisores tinham razão. Cada companheiro que me vem a falar comenta as mesmas dificuldades: que está exausto, que sente que lhe falta algo durante a terapia online, mas pero, sobretudo que lhe falta a sensação de que aí seu trabalho também como lhe gostaria. E logo empieza novamente nossas conversações internas entre as partes auto de e muito inhumanas de hoje. E aqui é onde me gostaria de propor uma reflexão, se si me permite. Antes da de pan, de pandemia, nossas clínicas já eram pesadas, agotadoras e difíceis. Pero não tínhamos autorização interna para reflexionar sobre elas. Porque houve um consenso e todavía está presente em muitos lugares que esta é es uma boa clínica. Se está agotada, genial! Confirmando que diste tudo que lo tenhas para dar. Mas realmente necessitamos ter uma clínica neste modelo? E, aunque nem siquiera teníamos tempo para cuidarmos, Pensa comigo. E agora, em meio à pandemia, nos demos conta de lo que hemos estado sentindo, mas que não pudemos escuchar. E para defendermos de tanta angústia, culpamos um terceiro. E neste caso de agora, o terceiro elegido é a tecnologia, especialmente a videoconferência. Que entendo, não tienes que enfadar comigo. A videoconferência realmente é muito exigente. Temos que mirar a câmera para que o paciente se sinta acorrido. Temos que manter a potência vocal para que a vitalidade llegue ao outro lado. Temos que ter um conjunto de técnicas para que a sessão não se convierta em uma conversação. Comum. É indiscutível que temos um novo conjunto de técnicas para manter a potência, a vitalidade e o vínculo em psicoterapia online através pela videoconferência. Sabemos que a videoconferência é de é exigente, mas também sabemos que podemos ensinar as técnicas necessárias para Profissionalizar tus serviços e reduzir tu cansaço. Pode apontar-te a nosso curso de formação sobre saúde mental e novas tecnologias. A classe 12 empieza em agosto. Te asseguro que este é es um problema, pero tem solução. Mas voltando à minha proposta inicial. Dejemos de lado os terceiros e reflexionemos juntos. O que passaria se si realmente pudiéramos ver esse momento em nossas vidas como uma grande oportunidade para cambiar nossa vida personal, nossa vida clínica, nossa vida relacional e nossa vida de autocuidado? de uma maneira que nunca havíamos feito antes. Mas desta vez, ponendo nos em primeiro lugar, o que passaria? O que passaria se tentávamos construir um neoterapêutico novo e mais humano, não só para nossos pacientes, sino para nós mesmos? Você conhece essa sensação de haver feito um Trabalho que lhe gusta internamente? Recuerda essa satisfação e felicidade interiores que sentia quando ele riu, escuchar e ajudar a replantear o sofrimento do ser humano que se apresenta delante de ti? Recuerda? De isso estou falando hoje. Necessitamos construir novas possibilidades de encontros terapêuticos e desde o momento em que sua clínica seja mais humana, que puedas respeitar seus limites e ter um cuidado amoroso contigo mesmo, surgirá um novo yo, lleno do desejo de desfrutar uma vida que lhe satisfaga e a partir disso também nascerá um novo o terapêutico. Mas neste momento, poderiam perguntar: Me, bueno, Cláudia, a proposta é muito interessante, mas como fazer o factível? E de que tecno tecnologia viniste a falar? E é justo que me perguntem. Bom, bueno, o primeiro passo é posicionar ao paciente no centro do processo terapêutico. Desde desde o princípio, necessitamos invitar ao paciente a que seja o autor de sua própria vida. Ele doeno, ele que se si não se preocupa por sua su salud, saúde, terá que cuidar de sua própria enfermidade. Temos que deixar de decidir que é o melhor para o paciente, que já não tem muito mais paciência. Necessitamos fomentar sua autonomia e deixá compartilhar as responsabilidades por la qualidade do processo terapêutico, que é seu. assim como decidir junto a nossos pacientes la frequência, la intensidade e la duração do processo terapêutico. O cliente pós-moderno quer autonomia. Pero, como pode la tecnologia bem utilizada contribuir Para revitalizar o vínculo durante o encontro terapêutico. A tecnologia nos oferece a possibilidade de proponer encuadros mais flexíveis e propostas terapêuticas muito mais criativas. Desta maneira, o paciente terá direito a eleger o el processo em que se sinta invitado a participar. E no, lá, mesma repetição do que, do que sempre leemos oferecido. Agora, escute atentamente o que vou dizer. Nunca, antes em uma história de nossas vidas, hemos podido ter tanta liberdade para eleger um estilo de vida que satisfaga nossos próprios desejos. É hora de deixar de gloriar nos de ser profissionais de la monoterapia. Não me refiro à na combinação de enfoques ou ações em áreas relacionadas. Não. hablo de cambiar a forma de pensar sobre o processo terapêutico. A potência do processo terapêutico deve ser uma na combinação dela disponibilidade interna do cliente. E nossa satisfação personal com o trabalho realizado. Trasladar a responsabilidade total do cuidado ao profissional, diminui sua satisfação, desvitaliza o processo e reduz as possibilidades de que ele paciente evolucione satisfatoriamente, já que ele não participa ativamente na construção do processo terapêutico. A tecnologia atua como uma puente e oferecerá uma paleta de novos colores que vitaliza na profissional e leva ao paciente ao centro do processo. Incluso, se si parece difícil, negar-se a incluir a tecnologia como uma ferramenta em seu trabalho será inútil. Después de todo, a tecnologia está em La Palma. De la mano de qualquer de na atualidade. E te asseguro que tu paciente já te invitou a usar aplicações ali mesmo em seu consultório presencial, verdade? E passou uma dessas duas coisas. Ou não sabia tudo o que se tratava, ou nem sequer considerou sua proposta. Para o paciente, suas respostas foram a mesma La pelota es mía, e jogo como me dá a gana, ou o pior, me mi consultório, minhas regras. Mas, e se si você supiera que temos evidências científicas que nos permitem usar as apps de saúde mental e também diferenciá-las de as apps de bem-estar? Nesse jornal terapêutico seria muito mais interessante e poderoso, não? O uso de aplicações, os famosos apps, é só uma delas várias propostas. O que vejo todos os dias é que a vitalidade que provém de la satisfação, que se renéra com esta inovação na nossa prática, tem o poder de devolver-nos la alegria de oferecer uma prática terapêutica, terapêutica criativa. E eficiente. Vários companheiros estão caminhando com os outros e pondo a tecnologia como na ponte, e não como um obstáculo. A tecnologia não chegou para inter interponer-se entre nós outros e nossos pacientes. Não a vêu como uma, um problema, nem como obstáculo. La veo como um terceiro em la comunicación, já que me permite observar a minha cliente, a mi paciente de diferentes ângulos e diferentes ambientes. Contesta-me uma coisa: invita ou recibe pessoas que não lhe gusta a casa? Eu não! E você? Por isso, me sinto honrada. De que meu paciente me receba em sua casa. E muito agradecida a videoconferência por permitir este encontro. Não só temos perdidas em en entorno online, também temos as ganancias. Os pacientes que não podem desplazar-se temporalmente ou permanentemente pode estar com os outros. Por exemplo, uma ganância relevante é a liberdade que pode ter o profissional para escolher sua forma de existir no mundo. Temos vários companheiros vivendo na praia, outros la montanha, e que, de momento, não planteam ver. Porque era, era um sonho de toda a vida que a hora se essa é possível. Pelo me perguntaram: Como arranjaram com seu consultório uma vez que não que já não há a pandemia? Eles arranjaram uma prática clínica híbrida ou mista. Uma semana ao mês que quedam em la cidade e atendem presencialmente. Em las outras três semanas Viverando onde sempre quiseram. Mas, Cláudia, as evidências científicas permitem este enquadre misto? Sim. Sí. Há efetividade em quadros mistos, mas podemos ser criativos. Por que não? A proposta da Casa dos Insights vem a ajudar a desenvolver um novo eu terapêutico. Capaz de permanecer em uma profunda conexão humana com seu paciente. Vem a trazer novos conceitos de neurociência, de psicofisiologia a clínica, como também vem a cambiar a forma em que todos nós, pacientes e profissionais, veíamos la clínica. Não creio que la clínica seja um lugar. Al que todos os dias somos machacados. No mesmo. A prática clínica deve funcionar como na bateria de carro. Produzimos energia mientras las usamos e, enquanto produzimos novamente e se las usamos. É um intercâmbio onde nos hacemos cada vez mais realizados e, portanto, mais vitalizados, com mais energia. Porque o terapêutico que está disponível é es um ioterapêutico que respeita minha vontade e a forma em que quero existir neste mundo. Espero que até aqui les tenha invitado a pensar em inovações e novas possibilidades, internas e externas. Mas vamos avançar um pouco mais. Mas quero saber se estão bem neste momento, se estão caminhando junto comigo. E estamos todos bem, Marcelo? Sí. Então, vamos caminhar para a prática. Boa noite. Boas noites a todos que estão me acompanhando e boa noite a todos os brasileiros que estão aqui também. Vamos. Mas vamos falar de prática, prática clínica, sim? ¿sí? Assim que agora hablemos dela prática clínica, les vou mostrar nosso consultório virtual seguro, um entorno exclusivo específico para o cuidado com a saúde mental. Possui cinco níveis de segurança. E foi olhado por um equipe de pessoas liderado pelo por, por ingeniero e professor da Casa dos Insights, Marcelo Russo. Todos trabalhamos nele e podes contratá-lo se quiser. Contamos com círculos de conversação quincenais, em que podem participar todos os subescritores do consultório virtual seguro. O consultório virtual seguro se encontra agora em en sua terceira versão. Esta versão foi desenhada, desenhada para alinhar-se com o conceito de health e health ou saúde. Saúde é o e -salud. E -salud el uso delas novas tecnologias para ajudar-nos a adaptar e manejar os desafios emocionais e sociais que se presentam na vida. Renegada esta definição foi generada pela saúde mental, eh, posta tem lá revista British Medical Journal, de Radar em 2008. Se si utilizarmos qualquer tecnologia que permita alfabetizar, apoderar, participar, alfabetizar, apoderar, participar e, sobretudo, Dar às las personas a la capacidade de gestionar sua própria saúde, já estamos executando essa sal. Agora les hablo de como venho realizando minha prática clínica no en, en consultório virtual seguro. Sim! ¿Sí? Hoje em dia, os pacientes sempre fazem seu primeiro contato através de WhatsApp. E a mensagem, a mensagem sempre é mais ou menos assim. Olá, sou Juan. Escutei que haces consultas em Skype. É o mesmo todo o tempo. Me gostaria de uma consulta com você. É sempre algo desse tipo. Sim? ¿sí? Sempre impeço sendo muito acorredido. a corredora. Lá investigação mostra e minha experiência confirma também que estes primeiros mensagens definirão a viabilidade da primeira consulta existir. Por isso este primeiro conjunto de mensagens são fundamentais. Assim que normalmente acontece Olá, Juan. Bem-vindo. Sim, sí, hago consultas por videoconferência, mas utilizo um entorno seguro exclusivamente para o cuidado da saúde o consultório virtual seguro. Quem lhe é recomendado a mim? Sempre uso emojis, emojis para suavizar: flores, estrelas cinco corações, ok, cinco corações. E logo espero a resposta, que normalmente lá vem. Olá, doutora. Olá, doutora. Foi Pedro quem lhe recomendou. Graças por contestar, Juan. Lhe agradecerei por sua confiança e farei de todo o possível para merecê-la. Juan, em que puedo ajudar? Em que te pode ajudar, Juan? Quando me dou conta de que o paciente está muito, muito angustiado, opto por gravar um áudio curto, Porque a investigação comprova nos outros que a voz, voz tem uma un, condição muito mais poderosa de holding. Em comparação com a mensagem de texto, ¿sí? então, puedes lançar mão de áudio quando sintas na necessidade. Poderias dar-me uma ideia muito superficial de que, do que se trata? Tipo, relação, trabalho, depressão, ansiedade. Algo muito simples. E também, com, quais são suas possibilidades de horário? E o horário é realmente um tema complicado hoje em dia para mim, pero tentarei fortemente encontrar um horário que nos quadre os dois e la forzita. Se si o horário me quadra, programarei a primeira entrevista. Se si não puder ajudá-lo, se lo enviarei a um companheiro da casa dos insights que tenha disponibilidade n'estes momentos. Por lo general, quando o paciente não pode ser atendido por mim, também organiza o preço do serviço. É importante fazer aqui uma distinção entre valor e preço. O ¿sí? valor é quanto valoramos o que se hija, e o preço é a quantidade de monedas que pode pagar por isso. Por lo tanto, falar de preço... Não significa reduzir o valor de trabalho de nadie. Me dou conta de que a maioria dos problemas provém de não igualar o preço primeiro. O paciente se sentirá rechaçado e muitas vezes complica a aderência ao outro processo terapêutico. Então, me asseguro de fazer este primeiro contacto. Exatamente para assegurar-me de que tenha uma profissional, uma dupla poderosa, que haja sentido para eu. Agora consideremos que tenho disponibilidade, ok? Porque estamos falando do passo a passo de como tenho feito minha clínica. O seguinte que hago é es escrever-lhe: Olá, Juan. Puedo o dia 3 a las 3 por la tarde. Duração uma hora e um un quarto ou uma hora e quinze. É possível para ti? Sim? ¿Sí? Oh, bom. Bueno. Necesito informação sua para poder registrar no consultório virtual seguro. De acordo? Pois pues sim, sí, necessito nome completo, documento, de identificação, gênero, um, gênero, e-mail, fecha de nascimento, telefone com código do país. E todos estes são necessários. Espero que o paciente me dê estes dados e os registro no consultório virtual seguro. Depois de registrar-se em Consultório Virtual Seguro, lhe envia o primeiro mensagem, que é um mensagem estándar de todos os profissionais que trabalham no Consultório Virtual Seguro. Este primeiro mensagem tem pautas sobre como aceder ao Consultório Virtual Seguro e também como definir sua contraseña personal e intransferível. Dentro do consultório virtual seguro, temos uma ferramenta onde o paciente pode provar a velocidade da internet, a câmera e o microfone. Então, antes da sessão, eh, le, le pido que comprove que tudo funcione corretamente e assim evitamos problemas previsíveis. No segundo mensagem, Envio recomendações para a primeira sessão, que é muito importante. Este também é es uma mensagem mensagem estándar que proporcionamos a todos os que, tra que trabalham em equipe. Em este mensagem explico que ela necessitará usar audífonos, vestir-se apropriadamente, quedar-se em um ambiente tranquilo, etc. E são muito importantes estas explicações iniciais. A continuação, com cada movimento de meus pacientes virtual, eh, no consultório virtual seguro, receberei notificações. As primeiras comunicações las hago via WhatsApp, mas luego só hablo com meus pacientes usando a ferramenta de mensageria de texto do consultório virtual seguro. Uh, Nosso ambiente possui uma ferramenta própria de mensageria segura, similar ao WhatsApp, mas segura, que almacena todas as comunicações realizadas. Esta ferramenta se faz muito útil frente a uma possível ocorrência onde necessite defender-me, já que ali tenho acesso não só ao historial de mensagens, como também a los registros de fecha e horários de todos os atendimentos realizados ao paciente em questão. Depois do, do registro, né? depois que o paciente realiza seu registro no consultório virtual seguro, vou a página de pacientes. E seleciono seu nome. Vou a la esquina superior derecha de la e seleciono se si a sessão será em pessoa ou por videoconferência. Escolho uma delas, de clico e se abre minha agenda. Uma vez em la agenda, posso selecionar la duração de minhas sessões livremente, porque tenho registrado os tipos de sessão, assim como a duração de cada uma em meu perfil profissional. Para que possa seguir-me, eleirei na sessão, ok? Eh, eh, fecha ela hora. Também tenho um espaço abaixo para enviar um mensagem ao paciente. Neste espaço, recuerdo ao paciente a necessidade de encontrassem en um entorno tranquilo e o uso de auriculares. Hago clique em registrar a sessão e se notificará o paciente que o profissional lhe enviado na cita é muito importante señalar que nossos nomes tanto o meu como o do paciente não aparecem em notificações por mensagem ou correio eletrônico ela mensagem é genérica por exemplo o profissional enviou na mensagem ou, oh, o profissional enviou um horário de sessão. Manter o secreto e a privacidade de todas las comunicações é uma regla fundamental, tanto para los serviços presenciales quanto para los serviços mediados por tecnologias. Se deben seguir las normas e leis que garantizam a confidencialidade e a privacidade de dados sensíveis, es é decir, os dados pessoais do cliente, o género, qualquer tipo de numeração de documentação, assim como os dados de saúde. É um dever ético e legal. No dia de sessão, vou à página de minha agenda e antes que empiece ela sessão, hago um clic em provar câmera, microfone, e internet. Por lo tanto, não enfrentarei problemas técnicos previsíveis durante essa sessão. Se si tudo vai bem, tudo está funcionando, aglo clique em iniciar sessão. Até aqui, abordei contigo as ações relacionadas com o consultório virtual civil. Ademais, o profissional deverá ter construído um setting espacial que contemple as necessidades de uma videoconferência. Um plano de fundo limpo, claro e organizado deve ter audífonos e um par de audífonos de reposto, como também uma temperatura ambiente e iluminação adequadas para que não observe a com sombras ou distorções. Ela enquadre dela profissional, o sete em físico, espacial, em la câmera, também é um fator muito importante. Quando o profissional se acerca demasiado à câmera, impedindo a visão corporal, transmite ao paciente uma sensação de pouca disponibilidade para o trabalho terapêutico. E no contrário, se informar lá o paciente que o paciente está esperando sua chegada. Então quando clico em iniciar sessão, o paciente receba notificação do consultório virtual seguro, dizendo a ele que o profissional está esperando por lá a sessão. Esta notificação é muito preciosa. Ajuda a muitos pacientes que estão desorganizados em tempo e espaço. E quando os pacientes são desorganizados o tempo e espaço, tô sabe, como Joe que hoje oh, oh, todo o tempo temos atrasos. Então, esta notificação evita os retrasos. Durante a sessão, eu também abrir minhas de, notas de consulta e registrar dados importantes. É importante que na uma coisa com vocês. É muito importante explicarle por que está mirando para outro lado quando está a notar, digitar os dados. Porque evitamos as fantasias em relação nas mãos. Sim, sí, é um cuidado muito importante. Em pacientes mais comprometidos, é muito comum que... E recomendamos que las manos estén todo el tempo visíveis durante la sesión ao ángulo de encuadre de vídeo. video, sim? ¿Sí? Es muy importante. Pero vamos a hablar sobre la sessões feitas, as na notificaciones también, y la sesión entonces está ser finalizada, completa o progresso em todos os dados importantes de la sesión. Ele relenho, ele o campo de la medicação que está tomando o paciente é nesse momento, assim como la dosis e também a frequência. São dados muito importantes para nós outros. Também tem outras opções. Registro los objetivos que se han acordado com el paciente, y e la fecha final para su realización. A alguns profissionais les gusta deixar claro e consensuado seus objetivos laborais desde a primeira entrevista. Também registra o valor de la sessão e lo guardo. Então, a fim do mês, posso enviar a faturação hecha previamente, facilitando o trabalho do profissional. En el segundo encuentro, le explico al paciente mi forma, de, mi forma de trabajar, alineamos la frecuencia de sesiones, combinamos metas adicionales, discutimos ausencias de pagos, establecemos plan B para fallas tecnológicas y en un, una eventual interrupción. Para a terceira sessão, le pido ao paciente que releie seu diário de saúde e le presente o espaço personalizado que está disponível para que cuide e gestione sua saúde. Em tercera terceira sessão, estableço o plano de emergência. Qual é o seu plano de saúde, médico responsável e seu contacto? Assim como a persona que elegiu para ser chamado em caso de que desapareça ou se mobilize emocionalmente. Guarde esses dados no historial médico do paciente. Sim? ¿sí? A partir do segundo mês, apresenta ao paciente um plano de seguimento personalizado, onde pode registrar estados de ânimo, dia a dia, qualidade do sonho, Hidratação, alimentação e dados psicofisiológicos, -psico variabilidade da frequência cardíaca, dentre outros. Estas são algumas delas de possibilidades inovadoras em atenção ao paciente e muitas outras foram criadas por nosso equipo Espero que se tenha sentido inspirado a construir uma nova clínica Caminhando conosco em La Caça dos Insights. Os invito também a formar parte deste de grande equipe de profissionais. e Esperamos ver-te pronto em nosso curso de formação sobre saúde mental e novas tecnologias. Agradeço sua atenção e estou disponível para todas as suas dúvidas e perguntas. É um prazer para mim cocriar com você. Gracias. Tenho perguntas? Como estamos? Não, agora não. Como temos um enlace para registrar-se? Não escutei. Tem um link para Ah, ok. Uh, tu tens um link para registro? Né, caso queiram, esta, texto de esta entonces o texto desta conferência, então vocês podem delenhar no link, clicar em relenhar para que receber em seu e-mail o texto completo desta de conferência. Eu ¿sí? vou dar boa noite aqui, buenas noches a. a Maria Regina, boa noite. Célia, Sandra. Uh, buenas noches a Maria Delia Brunner. Uh, Mônica Wellman, hol hola. Uh, Mercedes Cuervo, buenas noches também. Maria Elisa Orozco Aranco. Uh, temos aqui Bianca Colom, Soninha, Bense, Lívia, Josélia. Mariângela, Marlene, Tony, Samildes, Daniele. E... Né? Muito obrigada, né? me gusta muitíssimo estar aqui. Obrigada pela presença de vocês e obrigada pela pergunta. Gostaríamos de outras perguntas, saludos cordiales à Olga também. Né? Dudas que tenham para que possamos... Uh usufruir desse momento em que estamos juntos aqui, sim? Sí? Uh, Podem também fazer perguntas em lá em nosso Instagram, uh, também em uh, Facebook, uh, o Instagram da Casa dos Insights, Casa dos Insights, uh, todo o tempo estamos em linha e podemos hablar com vocês acerca de eh, práticas clínicas mediadas por tecnologias, sim? ¿Sí? Ah, Maria Cecília, boas bu noites desde Uruguai. Bem-vinda, Maria Cecília, bem-vinda. Uh... Algo mais que possamos co-criar juntos aqui, né? Havia separado na outra tópico que talvez poderíamos falar um poquito, é que casos uh, são indicados para a psicoterapia online né nem todo nem todo tipo de patologia nem todo tipo de paciente é viável para a psicoterapia online pacientes uh, muito mobilizados em predomínio de, de funcionamento psicótico. né, São muito difíceis de fazer manejos, e não são indicados. Né? sim, pero é muito importante que estejamos aqui eh, pensando sobre novas possibilidades. Uh, há muitas pessoas que podem ser beneficiadas por nosso trabalho mas um trabalho que tem que ser ético, seguro e muito bem planeado. As, as investigações demonstram a nós que solo iniciar a videoconferência não faz com que a psicoterapia de fato cura bem. Uh, temos muita dificuldade de nos fazer presentes, vivos, vitalizados, com uma troca de energia que ligue ao paciente com um tonus de vitalidade. Então, é muito importante fazer treinamentos atentos, uh, baseados em ética e segurança, para que. Podermos juntos oferecer oferecer um, um trabalho de quali de qualidade, sim? Sí? Uma pergunta. Oba, uma per pergunta. Qual é o costo? custo? Custo do serviço. Nesta apresentação estará disponível neste link, né, Marcelo? Sim. Nesse link que Marcelo sim, sim. a compartilhado, registrem, por favor neste link e uh, vão receber lá todo o texto desta de conferência, né? O custo do nosso serviço, o consultório virtual seguro, eh, custa? Marcelo Russo, mm -hmm. o preço? Sí, no sé. eh, 317 e reais, sim. ¿sí? Uh, por Mês, né? Então, a cada mês, a subscrição ao consultório virtual seguro custa R$ reais. E isto inclui as rodas de conversação quincenais, onde discutimos a clínica, as dificuldades dela clínica e também uh, a evolução enquanto persona. Caminhamos juntos, temos um. um... Um grupo que esconde na família, muito amorosa. É muito, muito importante. É, e tenido dúvidas em uma aplicação psicométrica online. Por favor, pode desenvolver alternativas. Uh, Olga, isto é uma questão. Nossos colegas que são especialistas em todos os tipos de testagem psicológica, como a psicometria, uh, têm estado. Uh, pronto e hablando comigo uh, não no tienen uh, no se sienten uh, seguros para aplicar os testes de maneira alguma estão instalando separadores em uma clínica presencial para que podem possam oferecer lá lo di, el día de testagem que esteja Presentes fisicamente no consultório. En lo consultório. Uh, os conselhos, tanto de, de outros países como do nosso, têm sinalizado quais tipos de testes apresentam uh, validação para que se haja online e a correção pode ou não ser feita online. Então, tienes que seguir a legislação, as leis uh, de onde vives. Porque, for, por exemplo, em Brasil, temos um site uh, onde uh, o profissional uh, procura qual é o teste psicométrico, for, uh, por, exemplo, por exemplo, de que tipo. Eh, se este pode, pode aplicar online ou não, eh, se pode corrigir online ou não. Mas é muito difícil, e, e muitas vezes uh, alguns colegas tentaram aplicar o teste uh, em linha, por internet, e observaram diferenças muito grandes uh, em los resultados não no pareceu a eles confiável emitir pareceres técnicos quando não se tem plena convicção de que este entorno uh, les fornece una, um resultado fidedigno sim né? então olha, Olga temos que álcool máscaras e proteções de todo tipo para que se possa aplicar os testes, lá testagens. não é possível, em termos de eficiência, uh, que eu possa afirmar que o resultado é o que de fato seria se si, se si for aplicada presencialmente. Sim. ¿Sí? E obrigada pela pergunta. Temos outra? Perguntas também para aproveitar o nosso. Se há um manual em espanhol do consultório virtual seguro. O consultório virtual seguro já tem uh, sua tradução para espanhol, né? Uh, inglês, espanhol, português. Então, as três línguas. E temos um un... sempre um treinamento, né? Para que tenhas uma agilidade para utilizar las as ferramentas, sim, ¿sí? e todo o tempo, fazendo uh, o treinamento, em, pensando a utilizar-lo a cada momento, se queda mais ágil, se queda mais pronto uh, Caminamos paso a usá-lo. Caminhamos passo a passo. Em nosso curso, vamos introduzindo nossos colegas passo a passo em consultório virtual seguro, porque temos toda uma, uma construção de mentalidade, de terminologia, de nomenclatura, para que hablen com os termos uh, similares às das investigações. É, é muito importante que hablem uh, nomeando uh, os términos adequados. Uh, então quando falo várias vezes psicoterapia por meio de videoconferência é porque é o nome, nome que está presente em todas as investigações, em todas as evidências científicas então o profissional começa a se diferenciar dos outros que não conhecem o que estão fazendo, espero estou tentando, ok, mas a diferença empieza a partir de da nomenclatura adequada da postura do profissional, de saber para onde mira, para ser o um entorno que acorra o paciente, que seja um holding eficiente, uh, todo esse treino, né? Uh, estão me vendo aqui claro, com entorno limpo, com flores, com áudio, um bueno. tudo isto é prática e preparo técnico, sim? ¿sí? É o mesmo contigo, lo mesmo. Tens que construir um encuadre, um setting que se queda confortável para ti, uh, que te sinta inspirado a trabalhar, que tenha elementos uh, uh, que te convoquem no melhor lugar do de, de, terapéutico. terapêutico. ¿sí? tengo muitas vezes Fotos de minhas irmãs, tenho uma fonte com água corrente, tenho flores, tenho cristais, vou cambiando meu entorno, porque em en tempos de pandemia, nosso desgaste é mais grande do que quando estamos ocasionalmente utilizando a videoconferência. ¿sí? Então, é muito importante construir uh, uma, uma, um, um setting. Que, que tenha conforto interno e externo adequados para ti também. Uh, ah, quando hablas de roda de conversação. Roda de conversação uh, é um momento. Ah, falo sobre atendimento com crianças pequenas. Ok. Uh, quando hablas de roda de conversação, é um momento que a cada 15 dias, todos os colegas. Uh, da casa dos Insights, que queiram uh, se quedam juntos online e, e conversamos sobre nossas vidas nossas dificuldades as perdas desse momento tem sido um momento muito suportivo para nós outros porque todos nos, todos uh, nós outros estamos uh, todo o tempo tendo perdas dificuldades um, todo o tempo, al alguma pessoa querida se perde, ou está internada em hospital, ou está com Covid. Em todo o tempo, estamos enfrentando dificuldades enquanto estamos a cuidar dos pacientes que também experimentam lá mesma circun circunstância. É a primeira vez que, todo o tempo, estamos enfrentando as mesmas condições. Então, nós temos que nos apoiar mutuamente, quedarmos juntos, eh, com muita gratidão por tenermos uns aos, aos outros. E, então, conversamos sobre técnicas, sobre clínicas, sobre eh, dificuldades do processo terápico deste de, de momento. E também, muitas vezes, falamos somente de nós outros. É um momento muito íntimo de uma atmosfera muito amorosa que tem renovado nossas energias, nos vitalizado para que empecemos outro dia em bateria de caro renovados e todo o tempo tentando um um câmbio de nossa energia, onde na a velha a energia se vá e construímos uma nova energia potente para o próximo dia, com ao atendimento de crianças pequenas, né? Crianças pequenas e adolescentes uh, é, é um tema importante porque, temos, primeiramente, temos que ter autorização de, de seus padres. Uh, na Casa dos Insights, temos uma forma mais rígida em relação a autorizações, porque os chicos estão uh, super desarrollados em termos de fazer. Uh, Coisas raras utilizando tecnologias. Portanto, copiar e colar a assinatura de padre é uma tarefa muito simples para nos nativos digitais. Então, pedimos sempre ao padre, ou madre ou padre, ou responsável, que esteja presente no início da primeira sessão, para que tenhamos a autorização por escrito e também a autorização verbal, uh, porque temos duplo check. É muito importante que, que estejamos uh, confirmando que este responsável de fato se responsabiliza por esse atendimento e nos autoriza a empezar o atendimento, sim? ¿sí? Relacionando ao enquadre e en setting é muito mais difícil que se mantenha a atenção de, de, um, de um adolescente eh, com a sessão, porque se, se quedam aburridos muito, muito pronto, então temos que ter enquadres mais flexíveis. Né? Um, muitas vezes eles vão baixar lo, a aplicação do consultório virtual seguro, temos a aplicação para celular, Lo vão barrar lá app e, e vão caminhar, hablando conosco, vão estar em seu quarto, vão estar em caminhando em, em áreas comuns de del do de, de piso, do edifício e, e tudo bem, desde que estejam utilizando auriculares para que eh, pod podamos manter o, o sigilo, sim, ¿sí? pero muitas vezes estarão em movimento é, é, é, é normal, é comum. ¿sí? Então, uh, todo o tempo temos que ter um set interno forte, um set interno estable que, que possa dar conta desta, de enfrentar uh, os desafios de muitas uh, situações uh, distintas Uh, todo o tempo o paciente abre sua câmera em lugares distintos raramente nós uh, podemos todo o tempo ah estar nesse mesmo lugar temos uh, pedido ao paciente todo o tempo por favor mantenha seu lugar mantenha no mesmo lugar lamente se queda mais relaxada e né, mais lista ao trabalho pelo adolescentes é uma outra questão Uh, só queremos que estejam todo o tempo com energia e disposição para nosso encontro. Se você estão caminhando, ou se estão em outros lugares, ou se estão em movimento, tudo bem. Mas estão vivos e interessados em construir uma relação terapêutica com conosco. Isso é que nos importa. Lo mais importante de tudo, lo mais precioso no encontro terapêutico é es que o profissional possa estar em profundo contato com aquele paciente, com ele paciente em ground um, inteiro junto na, na, na relação, na transferência ou na aliança terapêutica é muito importante esse é, é deep connection essa é, esse é, é, Contato profundo interno eh, entre terapeuta e paciente. Sim. ¿sí? Para crianças pequenas, há uma quantidade muito grande de adaptações que precisamos fazer. Eh, Necessitamos de um padre ou madre ou irmão que eh, prepare, abra o consultório virtual seguro, faça eh, login haja login. E ponga o nosso chiquito em frente à tela. E precisamos também, muitas vezes, espelhar nosso atendimento. Tá? Uh, colocamos... Um, podemos colocar uh, lápis de, né, de color, uh, eh, tesoura para fazer cortes de co cola, colagem. Tá? Uh, todo o tempo temos que construir pro, propostas muito mais criativas do que com adultos e muitas vezes temos problemas técnicos el chico vai a la madre please mami, uh, por favor me socorro aqui é no madre camina atualiza e se vai novamente ¿no? temos que ter uma colaboração muito grande, mas temos também oportunidades. sim ¿sí? Muito bonas, por exemplo, eh, alguns colegas estão eh, proponendo trabalhos diferentes, né? Já que estamos em casa e a madre está junto de Iro muitas vezes temos uma uma uma possibilidade riquíssima de, de observar a relação em tempo real, é muito rico quando. O padre ou a madre tem esta abertura. Essa abertura é muito rica, porque em nosso consultório físico não, tem, não temos essa, essa, essas condições de observação em um ambiente concreto. né É, é muito rico que muitas vezes alguns pacientes, durante ano, ano passado, né uh, montaram lá câmera com celular e o, o, o terapeuta solo observava. E o padre, ou a madre, ou os dois, uh, estavam a, a jogar uh, jogos com os chicos. E o, o profissional poder observar a dinâmica da relação: como o padre se coloca quando a madre habla, como lidam com as diversidades, com as biras, com as. De los chicos e, e com fones auriculares, uh, nos padres, uh, o terapeuta pode fazer: haga isto, respira, tenta isso, entende extra outra coisa, em tempo real. El, uh, o terapeuta pode proponer estratégias, esforços. Es, foi uma experiência muito, muito rica, eh, tanto o paciente, a mãe ou o padre quanto o chico, quanto o profissional, descreviram a mim uma satisfação intensa com o resultado e com a qualidade da experiência. Então, quando estamos eh, plenos em nosso trabalho revitalizados vitalizados em nosso trabalho, temos... Muita condição de proponer coisas diferentes, desde que uh, nos internamente, nosso receptor interno esteja dando conta desta situação. E então, todo o tempo, os processos psicoterápicos são muito dinâmicos e temos que tentar conversar a respeito com os padres. Legustou? É, é, é, temos a repetir? Ah, vamos, vamos. Não, não, não, não sei, não me sinto bem, cambia, né? Então, é vivo, nossa tarefa é viva. E todo o tempo temos que componer e proponer coisas diferentes e que são muito ricas, e temos grande oportunidade de ter muitas, muitas ganancias, né? uh, sim? Buenas, buenas noites também, Luisa. Bem-vinda. Uh, temos mais. Temos guia guianos aqui também. Eh, Mais alguma coisa? também bem? Ok, queridos. Então, ok es, es, ok. Uh, muitas graças por compartilhar esse espaço e o tempo de, de vida de vocês comigo. É um privilégio para mim. Espero que tenham desfrutado tanto como como eu. Eh, que podamos outro tempo estar juntos em outros momentos. Eh, sintam então se invitados a caminhar conosco, trabalhar, experimentar eh, consultório virtual seguro vão se que dar amor porque é uma herramienta ferramenta muito muito potente para nosso trabalho. Sim? ¿Sí? Graças por la presença de todos, graças por eh, a Federação Latino-Americana de Psicoterapia também. Graças a Emília, Ângela e todos, Luísa, Olga, Cássia, Maria, Marleninha, Mariângela, Jocélia, nosso grupo, Tony, Daniel e Sami, muito obrigada a todos. E que desejo a todos saúde, uh, muita saúde, uh, que possamos esperançar juntos uh, e... Logo estaremos uh, listos para viver de uma outra forma, muito melhor do que antes, muito mais do que antes, mas mais humanos, mais ricos, mais enriquecidos internamente. Tenho certeza. Sim? ¿Sí? Abraço a todos. Maria Cecília, graças a ti também. E caminemos juntos com paz e com coragem necessitamos correr. sim ¿Sí? beijos a todos e nos vemos a qualquer momento em las redes graças